Eu tirei a pink aqui, mas eu não vi pink aí não. Era bot? Olha lá, é isso aqui o bagulho do protobelt chat. Agora deu, deu pra exemplificar direitinho. Será que tá o nosso amigo Chaco hein? Eu achei. Será que tá aqui? Tá aqui no head. Não. não. Se nunca ele não tá respondendo o nada do jeito que faz sentido. Vai, pode espantar ele. esse aqui. Ah, Gastaram... O, o Vlad deu poça? O Vlad deu poça? Deu poça, deu ult, deu flash de novo. cara que maluco tarado, véi. Mano, a move speed do protobelt tá muito exagerada, velho. <risos> eu imagino um Kennen com esse item aqui. Ai, o bagulho... O bagulho dessa...